Bom, tropa, essa é uma daquelas coisas que se não tivesse sendo gravado aqui por mim, se não saísse em vídeo, acho que ninguém iria acreditar, não é mesmo? Mas só para vocês repararem, eu estou aqui com o tweet do Lula, eu vou atualizar rapidinho para vocês verem e vai aparecer uma mensagem aí embaixo, ó. Os leitores adicionaram... Aqui novamente aparece ou não aparece às vezes aparece às vezes não ó. os leitores adicionaram bem rapidinho é, mas o que que é isso é o Lula recebendo a tag de fake News mas por algum motivo que eu não sei explicar isso daqui simplesmente ó lá tá aqui ó sumiu de novo inexplicavelmente some toda vez e o que que tá acontecendo aqui tem um print inclusive algumas pessoas falaram que, não, que eu quero fake News que era uma montagem mas tá aqui próprio Twitter tá, do, do, do Lula oficial, você atualiza, aparece brevemente, depois some. O que está tá acontecendo? Será que estão reclamando? Será que ainda há infiltrados do Twitter no Brasil? A gente não faz ideia, mas nada como uma print screen, uma foto da tela, não é mesmo? E aqui dá para ler certinho o que que aconteceu. No Twitch, o Lula meteu o louco e falou o seguinte... Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. Ah, uh, what? Meteu o louco completamente. Todo mundo viu, os ucranianos viram, os portugueses viram, estão protestando contra o Lula lá fora e ele faz o que ele faz de melhor. Mentira. Agora, o que, que é isso que está escrito embaixo? Que não aparece em lugar nenhum, a não ser... Né, ali brevemente no meu computador. E está escrito assim. Os leitores adicionaram o contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Diz assim. Isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022, a revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Volodymyr Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Putin pelo conflito tá aqui no Poder 360 uma mensagem que simplesmente não aparece, cara. Mas que história é essa? O que tá acontecendo com esse tweet maluco? É claro que nós, na direita, fomos censurados até agora. encalados até agora. Mas parece que as coisas estão mudando. Seja pelo Elon Musk comprar o Twitter, e aí a gente faz um apelo. Por favor, Elon Musk, nunca te pedimos nada. Compre o YouTube também. Porque aqui é um desespero total, essa plataforma não funciona. E queria fazer uma anedota aqui para vocês, uma coisinha que aconteceu comigo agorinha. Sabe, a gente toma tanta porrada da vida, tantas vezes a gente cai, que a gente sofre o um nocaute da própria vida. E a gente, nessa hora, começa a questionar Deus. A nossa fé é testada. E mais uma vez, o nosso canal passa por dificuldades estamos desde o início do ano sem recebermos certo estamos aí pedindo ajuda a quem possa seja você compartilhando nossos vídeos apoiando a nossa nona rifa também ao canal do papine e também ao Rodrigo Sindona dois advogados que estão ali nos dando esse apoio nesse momento um, um o Google chuta para não sei quem que chuta para não sei quem lá que chuta para o escritório que chuta para outra equipe e até agora ninguém resolve a nossa situação e a gente vai, no caso, no máximo, receber 70% do que eu fiz até agora, porque os outros 30% serão penhorados para o João Girino Dória, que ali contratou o escritório mais caro do Brasil, gastou uma fortuna. O objetivo dele não é ser ressarcido, é simplesmente nos calar. Isso é óbvio e evidente. Mas por que eu estou falando isso, certo? Eu fui passear com meus cachorros. Quando eu gravo meu primeiro vídeo, eu vou dar um passeio. Depois eu volto aqui para gravar o segundo. E nesse momento o ursão ele deu um estirão, saiu correndo. Eu perdi o controle da... Da, da cinta dele, né? E ele simplesmente saiu da minha mão. Nisso eu saí correndo atrás dele. Nisso, meu celular caiu no chão. Nosso celular que a gente conquistou aqui com o canal, com uma vaquinha que a gente fez para vocês. E que é um presente de todos vocês. Agora. Eu fiquei desesperado quando eu voltei para casa, não achava mais meu celular, procurava em cada canto e não achava. Comecei a pedir ajuda a Deus, desesperado, chorando como uma criança, porque nesse momento eu não teria condição de comprar outro celular, estou bem ferrado mesmo. E aí o que, que acontece? É um senhorzinho atende o telefone e diz né, que tem 65 anos que acredita em Deus e que ia devolver o celular para nós. Nisso eu volto a chorar igual uma criança, porque eu sei que ainda há bondade nas pessoas. Por mais que a gente seja taxado de fake news o tempo todo, tá aqui a prova, eles são a fake news, eles são os mentirosos compulsivos. Mas é tanta coisa que nos acontece que não importa o que vão dizer sobre nós. aí Roma controlando tudo novamente, colocando nós na jaula mais uma vez, mas eu não perdi a esperança na humanidade. E quando eu vejo uma coisa dessa acontecendo, eu lembro por quem eu tô lutando. Eu lembro do que aconteceu na, na Paulista, quando eu participei de uma das manifestações, onde alguém perdia um celular ou uma carteira, era logo devolvido para os trios que estavam lá e lá a gente anunciava anunciavam para essas pessoas recolherem seus documentos novamente isso não existe em nenhum outro lugar do mundo isso só acontece dentro de um povo que teme a Deus que acredita que não estamos nesse mundo a mero acaso que não é só uma brincadeira nós estamos no que eu digo para vocês numa guerra santa uma nova guerra santa e nós não vamos desistir por mais que eles mentam contem mentiras a verdade aparece e as pessoas ficam sabendo da verdade. Eles não vão manipular, eles não vão controlar esse discurso. E eu tenho certeza que a direita está crescendo muito com o que acontece esses dias. Antes mesmo de termos uma CPMI, o povo já sabe a verdade. O povo já viu o que aconteceu, sabe a baderna que foi, sabe que não houve nenhuma tentativa de impedir esse Capitólio Tupiniquim ao contrário eles fomentaram tudo isso colocaram infiltrados lá dentro e tudo será revelado a verdade vai mostrar para a gente tudo que aconteceu então não temam certo saibam que a gente pode estar passando por um momento difícil não é nesses momentos que a gente descobre que a gente somos meros homens de pouca fé mas aí vem logo o céu, vem logo o céu aberto, de uma, uma, o sol resplandece novamente e a gente percebe mais uma vez que era só Deus nos testando. Então são coisas assim que me emocionam muito, que me lembram de cada tia e tio do zap que tá aí. A gente não vai desistir, eles vão ter que tirar tudo que a gente tem, vão ter que deletar nosso canal, vão ter que nos apagar da história. E mesmo assim a gente ainda vai tentar dar um jeito de voltar e dizer a verdade dizer aquilo que a gente acredita, somos simplesmente contra a corrupção. A única coisa que a gente queria é que parassem de nos cobrar impostos, mas parece que isso não vai parar, isso só vai continuar aumentando e aumentando. Só que pela primeira vez não temos um controle total da Rede Globo, da CNN, seja lá qual emissora for. Hoje a gente tem as redes sociais, seja com o apoio do Elon Musk, eu não sei por nesse momento está ocorrendo esse bug, Aí, ó, mais uma vez É bizarro, cara, não sei por que Isso tá acontecendo Mas, a verdade, podem apagar quantas vezes forem Quantas vezes forem A gente ainda vai mostrar a realidade, tá? Então, desculpa essa anedota né? Eu fui para uma tangente aqui Mas eu não podia deixar de conversar com vocês Muito obrigado novamente Quero saber a opinião de vocês E até a próxima Tchau, tchau